Tem algo me preocupando bastante com o Bitcoin, eu vou comentar sobre isso no vídeo de hoje. Também vou mostrar exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like extremamente importante. Se você não está inscrito, te convido a se inscrever, ativar as notificações e participar também do grupo do Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo pessoal e também pedindo aqui quem quer que receber análises mais frequentes aqui no YouTube quer ajudar o canal a crescer deixe seu comentário aqui dúvidas sugestões que eu tô respondendo todo mundo tá sem exceção então isso ajuda muito o canal a crescer quanto mais gente estiver visualizando os vídeos mais frequência vou estar aqui no YouTube tá então é muito importante você entenda isso e apoie o canal, compartilhe com mais pessoas que querem aprender e também ganhar dinheiro aqui com o Bitcoin, tá bom, galera? Então, vamos lá. E que dia ontem, hein, pessoal? Por causa de 40 dólares, deixei de fazer uma grana ontem, aí, porque minha, on... minha... minha ordem de compra na região dos 15.950 acabou não pegando. Eu consegui fazer dois shorts para o Bitcoin ali, bem interessante. Tá? Consegui fazer um lucro legal nesse shorts, mas a, a ordem mais forte estava na região... Dos, dos, dos 15.950, que é uma hora de compra, né? Infelizmente, essa ordem acabou não pegando, por isso é importantíssimo, tá? Não tenha preguiça de uh, quebrar suas ordens, ali, pulverizar as ordens no book, porque a gente nunca sabe exatamente onde vai pegar aí uh, essas ordens, tá? A gente pode pegar muito mais abaixo, muito mais acima. Então, o que eu gosto de fazer é tentar estimar um preço médio e botar ali, pulverizar o book nessas né, ordens, né? Para não deixar de fazer. É, a, as operações que eu, que, eu, que eu quero né então infelizmente por preguiça até ontem era jogo do Brasil eu não não pulverizei essas esse, esse book ali e fiquei de fora aí nesse nesse long tá mas é isso pessoal vamos olhar aqui agora o que que a gente pode fazer com o Bitcoin e o que que tá me preocupando eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo aí, então fica até o final tá que, que eu quero realmente explicar para vocês aqui é o que já aconteceu várias vezes voltou a acontecer aqui agora que é a questão dos mineradores tá só para dar uma já uma uma, uma ideia do que eu vou falar mais o final do vídeo então vamos lá galera aqui que eu tô de olho para o Bitcoin aqui agora lembrando aqui ó puxando essa pernada que a gente fez o Bitcoin regiões de Fibonacci tá quem quem tava aqui acompanhando nesse drama da FTX aqui com essa queda eu comentei né que eu fiz compra aqui nessa região é uma região que tinha bastante liquidez para o Bitcoin, eu comentei várias vezes aqui, tá acompanhando o canal, consegui fazer boas compras aqui e mencionei também que essa região aqui dos 18 mil dólares aí, pessoal, é a região de venda, tá? Então, realmente, quem acompanha o canal fez uma boa venda aqui nessa região, tá? Então, vai com certeza ser uma região é complicada do Bitcoin passar e estou acompanhando essas regiões de Fibonacci aqui agora, tá? Então, galera, nessa região que o Bitcoin está aqui agora, não estou interessado em ficar posicionado em long, tá? É, tá complicado também, essa questão dos mineradores tá me preocupando, eu vou mencionar pra vocês um pouquinho mais aí no final, então do vídeo, uh, vamos baixar o tempo gráfico aqui para poder ver o gráfico um pouquinho menor, 4 horas aqui, galera é o seguinte, ó essa região que o Bitcoin tá aqui, eu não gosto não tô interessado em ficar posicionado aqui agora porque, é... Essa questão dos miradores aqui já já deixa uma situação um pouquinho um pouquinho bearish aqui para o Bitcoin, tá? Não gosto de, disso aqui tá acontecendo. Para mim isso aqui vai ter o Bitcoin vai ter dificuldades para poder subir, tá bom? E a gente tá muito próximo de uma região de liquidez aqui, ó, nessa região dos 16.800 para cima, tá? Então eu estou interessado, na verdade, de buscar vendas para o Bitcoin nessas zonas aqui, eu estou interessado em vender aqui ó galera vou tentar desenhar aqui de novo meu retângulo então essas zonas aqui eu estou interessado em vender fazer realizar vendas para o Bitcoin com certeza muita gente aqui tá tá tá bearish aqui né como a gente pode ver no mercado muitas muita gente abriu a uh, venda aí tá com esse pumpzinho que o Bitcoin fez vou mostrar aqui a pouquinho em TRDR e temos temos liquidez nessas regiões aqui até a região aqui próxima aí dos, dos 17 mil e dólares aqui temos liquidez então vou estar tá interessado em realizar vendas Pro Bitcoin nessa região tá e compras de novo nessa zona próxima aqui dos, dos 19.500 para baixo tá eu vou estar interessado em comprar é, o meu Stop continua aqui ainda abaixo se eu comprar nessa regiões que vou estar interessado em estopar abaixo aqui dos dos 15 mil dólares aqui 15.900 aí tá É a região que eu vou estar interessado em estopar caso o Bitcoin perca essa zona aqui tá no caso seria já o terceiro toque aqui nessa região tá pessoal começa a ficar perigoso porque quanto mais vezes a gente tocar nessa região aqui, ó, mais fraca ela vai ficando, tá? Isso é importante vocês entenderem. É, o pessoal até costuma, costuma falar aí nos, nos livros de trading que quanto mais vezes a gente constar numa região, mais forte vai ser esse suporte. Na verdade, eu penso ao contrário, pessoal. Quanto mais vezes a gente tocar aqui nessa, nessa zona... Mais uh, ordens de compra são, são entregues aqui, né? são, são realizadas e menos ordens de compras vão ficando disponíveis. Tá? Então tem que tomar cuidado aqui nessa zona, tem que ter um stop, tá? porque eu acredito que vai ser ainda um pouco difícil a gente romper essa região aqui. Tá? Se for para romper, seria para buscar liquidez aqui abaixo do, nessa região dos, dos 15 mil dólares. Uh, mas tem que ter esse stop acionado aqui. Então, essa zona que eu estou interessado em comprar é aqui agora realizar vendas pequenas aqui, tá? obviamente não são vendas super fortes aqui nessa região 17 mil, tá? e também essa zona aqui acima eu vou estar interessado em vender também, tá bom? Eu não acredito que essa aqui vai ser uma região que a gente está para o Bitcoin, que a gente vai simplesmente uh, né, voltar a subir aqui, tá, pessoal? vai ser bem difícil, principalmente pelas questões aqui dos mineradores, está extremamente complexo, então eu acredito que subidas para o Bitcoin, a gente tem oportunidade para realizar vendas, vai ser, vai ser bem chato aqui, né? Se a gente falando vocês, vai ser bem chato essa zona aqui agora, eu já vi isso acontecendo várias vezes aí, tá? então vai, vai demorar para o Bitcoin conseguir sair aqui desse range aqui, tá? para mim me surpreenderia muito se o Bitcoin conseguir aqui, ó, romper essa região aí, dos 8 para cima aqui agora, eu acho bem provável disso acontecer e vai ser bem complicado, a gente vai ter até o dia 12, 13 aí tá, pessoal, que vai ser a próxima reunião do, do Banco Central Americano, que a gente vai poder ver o um mercado bem chato de operar e bem lateral aí, tá? Então é isso, tá? Resumindo para vocês aqui o que eu estou vendo para o Bitcoin, mas calma aí, vamos dar uma olhada nos detalhes aqui então, vou baixar de novo aqui o tempo gráfico, voltar para 4 horas, tá? Então é o seguinte, galera, é... nessa região eu não estou interessado em ficar, ficar aqui é... exposto, tá? Primeiro, por quê? a gente está vendo aqui que nesse pump que o Bitcoin fez pequeno pumpzinho aqui no TRDR a gente já viu o open interest dando uma subidinha aqui ó né forte nessa região com o long shorting caindo tá então para mim dá uma dá uma dá uma mostra que tá formando liquidez aqui acima nessas regiões né e uh, por isso, eu acredito que a gente pode ver o preço subindo ainda para buscar uh, liquidez, aí, né? estopar e liquidar a galera na região acima aí dos 17 mil dólares. Tá? Então, de novo, é uma região que você está interessado em vender. Eu acredito que se a gente fizer esse pivôzinho aqui, vai ser um pivô, né? uh, um falso pivô aqui, um falso rompimento para buscar liquidez, é o que eu estou apostando aqui agora para o Bitcoin, mas obviamente não vou botar todas as minhas fichas ali nessa região dos 17 mil não, porque é, o mercado vai ser bem, bem complicadinho, chato aqui nesse, nessa, nessas, nessas regiões, tá galera? Então... Vamos voltar aqui para o High Block, ó. então vou mostrar para vocês aqui, a gente não pegou essas ordens aqui, né? Eu tinha pesado nessa região aqui dos 15.700, uh, 15.900, tá? acabou não pegando essas ordens aqui, estamos ainda com esses pools de criação na, na BitMEX aqui ainda aberto, tá? então eu vou manter essas ordens aqui de compra abertos, abertas nessa região, tá? e vou estar tá interessado em shortar aqui mais acima, por quê? Vamos olhar aqui então 12 horas aqui no High Block da, da Binance pessoal, olha só, Uh, a gente tem, então, liquidez aqui, ó, região 16.700 aqui para cima, tá? Até a região aqui dos 17.100, isso aqui é 12 horas. Acabou não pegando essas ordens aqui, ó, nessa região dos 15.900, tá? Mas aqui, olhando 7 dias, dá para ter uma ideia um pouquinho melhor aqui, vou dar um zoom nessa, nessa, nessa região aqui. Região 16.800 até a região aqui dos 17.100 aqui. Se o Bitcoin subir para cá, eu vou estar realizando vendas, tá, galera? Eu acho que vai ser, ser uma por, um ser um essa aqui para mim pode ser uma região interessante de distribuição pelo menos aqui no curto prazo para o Bitcoin é o que eu estou de olho aqui agora tá olhando aqui também o de uh, aqui de um mês a gente pode dar uma olhadinha que essa zona aqui dos 17.200 tá interessante depois só lá na região dos 18.400 que aqui sim eu vou estar interessado em realizar mais vendas para o Bitcoin e se a gente dá um zoom aqui também ó essa região dos 15 mil 15 mil dólares aqui tá, tem que, é uma região que tá formando bastante liquidez, a gente pode ter aqui algumas armadilhas nessa região, então tem que botar o stop mais abaixo aqui, tá, 14.800 para baixo, quem quiser entrar aqui, buscar essas compras aqui nessa região, pode ser interessante, mas tem que ter um stop porque o mercado dá uma derrapada grande aí, pode acabar, né, uh, descendo um pouquinho mais, tá, pessoal? Então isso é importante, deixa eu ver o que mais tem para vocês aqui. Então, galera, basicamente isso que eu tô fazendo aqui agora, não estou posicionado aqui no Bitcoin, tá, eu fechei aqui as ordens que eu tinha, Uh, o short fechei bem mais abaixo aqui, eu tinha abrido short ontem, né? E, e vai ser um mercado chatinho de operar, então eu estou interessado em realizar essas vendas aqui agora nessa região para recomprar aqui abaixo, tá? Ou possivelmente, uh, se o mercado voltar a subir, eu vou ter aqui com certeza uh, mais margem para abrir posição de short aqui, tá? Nessas regiões mais acima, mas estou achando pouco provável porque... Isso aqui está acontecendo, pessoal. Isso aqui está acontecendo. A gente está entrando num processo de capitulação dos mineradores. tá Então, esse é o momento que os mineradores estão vendendo o Bitcoin. Eu comentei sobre isso também no canal de alertas do Telegram. Então, convido você a participar aí. Algumas coisas não estão no YouTube. Eu estou comentando aqui no canal de alertas. Uh, Para o grupo, pro grupo VIP aqui do canal, aliás, estou... Reforçando para vocês, estou montando o um grupo VIP. Eu vou fazer aqui, inclusive, vídeos específicos aqui mostrando sobre isso, tá, galera? Falando, Comentando mais sobre isso, respondendo dúvidas do pessoal em relação a esse, esse tópico aqui, tá? Então, não deixe participar do grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui na descrição e um comentário fixado aqui do vídeo para vocês participarem aqui, tá? Porque eu vou estar respondendo as perguntas de todo mundo. Porque infelizmente, galera, muita gente entra mensa... manda mensagem para mim no privado perguntando dúvidas, enfim, eu não consigo responder todo mundo, tá? Infelizmente não, não tenho esse, essa capacidade, mas quem estiver no grupo VIP eu vou me esforçar ao máximo para responder essas dúvidas aqui, fazer vídeos exclusivos, o que eu puder fazer para ajudar, vou estar ajudando com certeza, tá? Então esse é um processo aqui que deixa começa a gerar mais venda para o Bitcoin, tá? Os mineradores estão vendendo... Bitcoin bitcoins nesse momento, isso gera uma dificuldade para o preço voltar a subir, tá, galera? Se a gente voltar de fato aqui para o gráfico e ver no passado, aqui vamos puxar o gráfico de área ficar um pouco mais limpo. Se a gente olhar, olhar aqui no passado, aqui ó, essa região que o bitcoin estava aqui, ó, até pagar esses o, o, o aqui, os nossos RSIs para facilitar um pouco aqui a visualização, uh, a gente pode ver que essa região aqui a gente teve capitulação. Ó, e aqui a S&P 500 estava subindo muito forte. Ó. Quem lembra dessa, dessa região do mercado, a S&P 500 subia muito forte. O Bitcoin ficou parado porque a gente tinha a capitulação dos mineradores uh, né, iniciando, né, galera? Se a gente voltar aqui para trás também, aqui ó, no mercado, a gente pode ver que essa região aqui, ó, olha só o que aconteceu aqui. Também tivemos a capitulação dos mineradores nessa zona. Então o preço teve dificuldade para subir, tá? E de fato, só que voltou a subir de fato aqui muito, aqui quando estava muito perto, próximo de finalizar essa capitulação, tá galera? Então, agora a gente vai ter que esperar ter paciência, porque eu acredito que o preço vai ficar numa algo parecido como isso aqui agora, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil de a gente voltar a ter força para subir, porque o mercado subindo aqui, né, vão dar liquidez para para os mineradores vender mais caro, tá? Eles estão vendendo aqui agora Bitcoin e o motivo é bem simples, porque basicamente o custo de produção do, de um Bitcoin está na faixa de 21 mil dólares, né, porque a, a, a dificuldade da rede está muito alta, e o preço do Bitcoin está na região dos 16 mil dólares, então é, fica, é, dá prejuízo minerar Bitcoin nesse momento, então muitos mineradores estão aí desligando suas máquinas, tá, vendendo o Bitcoin para poder aí fazer o upgrade delas, enfim, melhorar a sua a infraestrutura, botar lucro no bolso também, né, e... Aguardando também a questão da dificuldade da rede dar uma baixada, tá? Que com certeza a dificuldade da rede com hash rate muito alto, a gente aumenta a dificuldade da rede do Bitcoin. Então isso vai gerar uma força vendedora para o Bitcoin. O preço vai ter dificuldade para subir aqui agora no curto prazo. Então não estou esperando aqui grandes movimentos de pump para o Bitcoin aqui agora, tá, pessoal? Então qualquer pump que tiver aqui agora, eu vou estar interessado em fazer, re realizar aqui, uh, uh, executar ordens de venda, né? As que eu estou de olho aqui agora. Tá, e vou estar realizando essas ordens de venda aqui na região próxima dos 15 mil dólares. Caso a gente caia para a região dos 15 mil dólares, vou estar interessado em comprar e não espero um rompimento dessa zona aqui para baixo, antes aí do dia 11, do dia 12, 13 de dezembro, que é quando a gente tem a reunião do Banco Central Americano. tá? Então, oportunidades que a gente vê o Bitcoin pegando aqui, para mim pode ser interessante a gente ficar aqui fazendo, inclusive, uma, um setup aqui de, de grid nessa região. tá? Subiu para cá, vende, subiu para cá, compra, pessoal. Essa vai ser. O trade para o Bitcoin aqui agora, momento bem chato de operar. Né? Vai ter baleias aí buscando zonas de, né, de demanda e supply aqui para o Bitcoin, tá? tentando sair, entrar em posições e a gente vai ficar numa região chata, é o que eu estou prevendo para o Bitcoin para os próximos 10 dias, tá bom? Então, no mais que eu tenho para vocês no vídeo de hoje é isso, tá galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de participar do grupo VIP, vou deixar o link de novo aqui abaixo na descrição, comentário fixado. E lá no grupo VIP também vou estar mostrando algumas operações de trade em altcoins que eu estou fazendo também, tá bom? Então espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o like para apoiar se você gostou, se inscreva no canal e a gente se vê então aí muito em breve. Um abraço!